Estamos aqui em plena democracia, eles não, não eles chamam de estado de direita, ou direito, nem é o que eles, eles dizem. dizem. E aqui temos um anúncio a admitir que realmente não há assim, não há situações muito favoráveis no Qatar. Podem ver aqui, estás a ver? então, temos aqui a admissão realmente houve pessoas no país onde construíram os estádios onde vai ser realizado o Mundial, temos aqui a dizer que eles não se esqueceram dos direitos humanos, do artigo 4. E a mim parece-me que eles realmente não esqueceram, inclusive eles até se lembraram bem quando decidiram construir, fazer o, o mundial num país como o Qatar, mas, ou seja, eles não se esqueceram, né? mas não cumpriram propriamente os mesmos, ou seja, eles lembraram-se que havia, e disse, é pá, mas esperem lá. Onde é que a gente pode ir um país em que não tenha assim grandes direitos humanos que a gente tenha de cumprir? É? A gente está-se aqui a lembrar disso, é? o que é que vocês acham? A economia de tudo isto é que o pessoal vai ganhar os milhões. Estás a ver que vão ganhar os milhões? Uh... vão ganhar os milhões com a realização do, do Mundial no Qatar os jogadores vão ganhar milhões a jogarem lá toda essa gente que vai lucrar do Mundial não vai pagar um estão aos trabalhadores ainda somos nós que vamos ter de doar fazer um donativo estão a ver? E aqui com a Miel a dizer humaniza-te e sei é que dá vontade de rir, porque se realmente fosse para humanizar a Miel com os lucros que tem, nem fazia um peditório, simplesmente doava o dinheiro, assim olhem, nós realmente compramos transmitir e não queremos compactuar com este tipo de situação, uh, mas não, então é isto que eu me falo. Em plena democracia, temos uma empresa que pagou para um posto, para um anúncio de publicidade, provavelmente com dinheiro de donativos de pessoas, e estão aqui a pedir-nos dinheiro. Isto aqui é o que eu fico assim, completamente estupefacta. Porque toda a gente vai ver isto, não é? Não vai ver propriamente uma. Como é que se diz? Um boicote. Não, vamos matar pessoas, vamos constituir sem direitos humanos e depois, que eles vão em de de uns donativos e parecemos boé humanos. Depois damos o dinheiro às famílias que ficaram sem os pais, né que provavelmente trabalhavam sem condições de segurança. Uh... Pois era é, boa, isso somos vistos como uma empresa boa humana. Hã? Uma criança, eu nem quero imaginar se esta criança foi paga para dar as costas à camisola. Ou se foram os pais que receberam o dinheiro. Será que é uma família do Catar, loiro? Não sei. Tenho dúvidas.